O Programa de Extensão por Dentro da URGS atua em três frentes de trabalhos. Na capacitação interna da comunidade acadêmica sobre política de ações afirmativas, na ida às escolas e no curso pré-vestibular popular liberado. Que, contando com educadores e profissionais, tem ofertado aulas e atividades virtuais para estudantes candidatos à reserva de vagas das ações afirmativas. O Programa Por Dentro da URGS tem como um dos eixos as visitas em escolas públicas de Porto Alegre, da região metropolitana, e também a recepção de estudantes que desejam conhecer os campos da Universidade. Minha participação por dentro da URGS nesse momento de isolamento tem sido bastante política, tanto nas representações centros a qual eu faço parte, quanto também em reuniões com os próprios estudantes, para se fortalecer nesse momento tão difícil que nós estamos passando. Me sinto parte da que principalmente do de desenvolvimento social, quando permaneço ao lado dos meus colegas e professores, em defesa do ensino superior público e caminhando para a construção de uma universidade popular pública de qualidade. Essas bolsas, essas atividades, não tem só o papel de me fazer sentir na universidade uma parte importante da universidade que ocupam uma posição, representa alguma coisa, também me faz sentir na, em uma, de um certo modo ativo nessa questão de buscar conhecimento, de estar uh, de estar mentalizando nessas questões. Então tem sido muito interessante muito legal. Estar por dentro da origem na quarentena, nesse momento, para mim, envolve muitas inseguranças e muitas incertezas de não saber quando quando vai acabar e nem como vamos estar enfim Mas também envolve inúmeras amizades que construímos ao longo do tempo, inúmeras atividades descobertas e inúmeros apoios que nos levam a seguir firme. Por acreditar que a educação salva, por acreditar que a educação é a chave do sucesso, é o de fazer parte. Bem, a gente trabalha como um incentivador para estudantes do ensino médio que almejam entrar na URGS. Infelizmente, atendendo a esse período que estamos vivendo, eu, em particular, tenho ficado em casa, tenho lido bastante, tenho feito vários cursos online. Nem tão por dentro e nem tão por fora, eu me sinto fazendo parte. Melhor ainda que fazer parte é fazer arte, fortalecendo a rede e movimentando a cena buscando manter contato com os colegas do curso de artes visuais e também compartilhando suas produções durante esse período. É difícil se sentir próximo à universidade durante a quarentena, com as aulas paradas. Porém, uma coisa que me faz me sentir muito próximo da universidade é o programa por dentro. Eu estou próximo dos meus colegas, que também são estudantes, a gente discute sobre assuntos, eu continuo progredindo, indo atrás de textos, me informando, e é tudo o que a gente busca na universidade. No período do isolamento social, o programa por dentro da URG se mantém mobilizado. Cuide-se, tente fazer coisas divertidas e, se possível, fique em casa. Se puder, fique em casa. A gente não sabe quando isso vai acabar e nem como vamos estar no fim, mas a gente sabe que vai passar. O isolamento vai passar. O isolamento vai passar. O isolamento vai passar. Continue tendo a esperança num mundo melhor. Se proteja.